Ele, é, ele grande? é grande? Não, mas de forte ou. Eu... Sim, de forte. Ele ainda é. Ele ainda é grande e forte, só que agora ele também é um pouquinho grande e gordo. Com todo o respeito, cara, não me mate. É, não manda <risos> ele um me Ele pode. assim. se o um Monaco, assim. Pois é. é começa espir... a voar os negócios aqui. Começa a voar esses bonecos aqui. É. Vai. Não duvido, né? Quantos fantasmas será que tem nessa casa aqui? Um, dois, três, quatro, quatro, quatro, quatro <risos> Onze. Também? <risos> É, veio de mudança, Mas você acha que eles é... é... Eles ficam, né? Ele, é os, é os não, espíritos... acho que eles ficam lá, pô. Fica lá? Por que, que o cara fica na casa que ele morreu? Ah, sai chatão, daí, vai embora. pra caralho, meu. Sai. Pô, o cara tá na pós-vida, ele pode simplesmente dar uma maior lesão, tá vai ligado? Pode liberar poeira. Vários bagulho que, tipo, tu não precisa nunca mais cagar, nem comer. É, tá sai ligado? daqui, meu. Eu tô aqui agora. Depois eu vou morrer e eu vou continuar aqui? Não. Entendeu? Eu vou só embora. É, se, se eu ficar aqui, vai ser isso, eu e tudo. Isso, aí. levando em consideração que há uma vida